Que a paz que excede todo entendimento possa estar na nossa vida mais um dia Eu acabei de gravar um vídeo a respeito do, da nossa Páscoa Da nossa verdadeira Páscoa, que é a Páscoa do nosso Messias, do nosso Salvador De Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Arushua Hamashia A qual eu creio, piamente, que é o nosso Salvador E a respeito de crer, realmente, que eu quero falar nesse vídeo eu já quero começar dizendo que eu creio 100% nas escrituras sagradas para mim ela é a palavra eterna ela é fiel é, como diz Paulo, ela é toda proveitosa para nos instruir, para nos corrigir para nos ensinar, para tudo porque ela é divinamente inspirada, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus pelo Espírito Santo do nosso Criador apesar de que as traduções, a gente sabe que tem alguns erros de tradução, mas isso com, com um pouquinho mais de dedicação, de estudo, você consegue entender, mesmo com os erros de tradução. Porque eu creio piamente que os escolhidos, eles não são confundidos. Eles não ficam perdidos na palavra do teu, do teu Deus, do teu próprio Deus. Porque a própria palavra de Deus diz, se eu não me engano, foi o próprio Deus quem diz em no livro de Daniel, que o meu povo não será confundido. Então eu creio assim, porque essa palavra é fiel, apesar de que muitos não aceitam, o ateu não aceita, ou muitos outros, uns aceitam só o Novo Testamento, outros aceitam, outros aceitam só o Antigo Testamento, outros vivem a sua vida dizendo que são servos de Deus, mas só vivem pedaços da Bíblia. E o nosso Messias, Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Rushu Hamashi, quando ele esteve no deserto diante de Satanás, ele disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda, toda, toda, não a parte, né? 10%, 10%, 90%, mas de toda palavra que procede da boca do Criador, do, do, da boca do nosso Deus. Então, por que, que eu estou gravando esse vídeo? Porque é o seguinte. É, você acompanha meu canal, acompanha os vídeos que eu faço aí, de vez em quando, uma hora ou outra, aparece aí uns descrentes da Bíblia, uns que creem mais na física, na ciência, do que na escritura sagrada, ainda dizem que creem em Deus. Eu não consigo crer numa pessoa que diz que crê em Deus, mas não crê na tua palavra, é difícil, é complicado, é contraditório, né? Então quando você começa a pregar algumas verdades, a recerca da Bíblia, aqueles que não querem viver ela na totalidade, começa a ficar com raiva de você, começa a te xingar nos comentários, começa a fazer é, é, é, comentários capciosos dizendo que você não sabe nada, que você não tem instrução, você não tem é um bacharel, você não faz isso, você não faz aquilo, você não sabe nada e começa a te xingar e eu fico alegre, né? pelo contrário, eu não fico triste, eu fico feliz, portanto eu nem excluo os comentários, você pode procurar nos vídeos que está tudo lá pessoas me xingando me chamando de burro por aí vai eu não, eu não ligo para isso eu nem excluo eu deixo lá porque eu fico alegre com isso porque o nosso Messias disse que assim foi com os profetas no passado assim será com nós então alegrai vos porque os perseguirão vos caluniarão falam mentiras por amor da minha palavra e quando você começa a pregar as verdades acerca do nosso planeta acerca do nosso Deus acerca do Evangelho você começa a ser perseguido por essas coisas, pelas pessoas que não creem nas escrituras sagradas, que não creem que ela é a verdade, como se não me engano foi Salomão que escreveu, depois eu coloco aí na edição o texto completo, se não me engano foi Salomão que escreveu em provérbios, ele diz assim, a tua palavra Senhor é a verdade, por isso que o teu servo a ama, então, por isso que eu amo essa palavra, porque ela é a verdade, por isso que eu, não, eu me canso de estudá-la, de examiná-la. É, não só ela, mas tudo que envolve a palavra do nosso Criador. E quando você começa a falar de terra plana, que muitos não aceitam, que eu creio que nós vivemos num mundo plano, e não que a, a ciência nos mostra de uma bola que gira em milhares de, de quilômetros por hora, no espaço, no vácuo, isso não existe, não é bíblico. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que a ciência moderna Que nos ensina somente mentiras e nos distancia do nosso Criador Eu creio piamente na Bíblia, literalmente na Bíblia O que está escrito nela Então quando a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, eu acredito Quando a Bíblia diz que Deus fez todas aquelas pragas no Egito Afrontando todos os deuses do Egito e zombando de todos eles Eu acredito quando a Bíblia diz que, é, é, que Josué deu uma ordem para o sol, pare em Gibeão e tu, lua, se detenha em Ajalon, eu creio. Foi a lua e o sol quem pararam, porque a terra é imóvel, ela não se abala, como diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Sansão né, é, acorda dentro de, do, preso dentro de Gaza, com os portões todos fechados e a Bíblia diz que ele arranca o portão na unha, um portão de toneladas, joga nas costas e anda no deserto adentro, com o portão nas costas e joga lá no meio do deserto. Eu acredito, quando a Bíblia diz que ele matou com uma queixada de burro mil homens, eu creio nisso, quando a Bíblia diz que é, Jonas foi engolido por um, por um peixe, ou por um tubarão, ou por um lambari, não me interessa. Se a Bíblia dissesse que fosse por um lambari, eu também acreditaria, porque é a palavra do Criador. E se fosse o contrário também, que se, se tivesse escrito nas Escrituras que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria também, porque é a palavra santa e fiel do nosso Deus. Quando os evangelistas vêm escrevendo que surgiu um homem da Galiléia, é, chamado Jesus Cristo de Nazaré, cujo nome é hebraico é Roshul o nosso Salvador, e começou a fazer milagres, ressuscitando é, é, mortos, dando vida àqueles que já estavam mortos, curando toda sorte de enfermidade, eu creio, quando a Bíblia diz também que Ele próprio é crucificado, é morto, sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, eu creio piamente nisso. E agora, para finalizar, eu quero dizer uma coisa muito interessante. É uma parte que eu mais gosto dentro dos Escrituras sagrados. Não sei se você já percebeu isso. Eu não sei se você já percebeu isso. Tem uma pessoa aí que acompanha meu canal. Eu não sei se ele é inscrito. Ele deve ser inscrito, porque sempre quando eu comprego um, um, alguns vídeos que afronta a ciência dele, ele vem me xingar nos comentários. Se ele estiver assistindo esse vídeo, eu vou falar para você. Essa é para você. Se você diz que crê em Deus, mas desacredita das Escrituras, essa é para você, meu querido. Decifra essa. A Bíblia vai dizer, na verdade a Bíblia não diz, ela deixa entender. Basta você ler os Evangelhos Que você vai entender isso. Quando Jesus Cristo, cujo nome é barco, é Yahushua HaMashiach, quando o nosso Messias ressuscita, ele sai de dentro da rocha. Por que, que eu estou falando que ele sai de dentro da rocha? Porque o sepulcro estava fechado quando ele ressuscitou e saiu de lá. Basta você examinar as escrituras que a Bíblia vai dizer que a rocha foi removida para que as mulheres vêssem que ele não estava mais lá. A rocha foi tirada para as mulheres verem de manhã cedo que ele já não estava mais lá. A rocha não foi tirada para ele sair, a rocha foi tirada para que... Outros vissem que eles não, ele não estavam mais lá. Então isso me leva a crer o quê? Que o nosso Messias, o nosso Salvador, ele tinha um poder tão incrível que ele desafiou a lei da física. O que a física nos diz? Que dois corpos... Deixa eu pegar um negócio aqui para poder fazer uma, uma... Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tem aqui esse esse carregador e tem essa aqui essa Bíblia eu não tem como eu colocar a mesma massa no mesmo espaço se eu for colocar uma tem que tirar a outra se eu for colocar tirar a outra eu coloco uma não a física diz que é, é, dois corpos não pode ocupar o mesmo lugar no espaço agora você me explica Jesus o nosso Messias e a Ruxa, ele tirou de dentro da rocha um corpo físico Aquilo não foi espiritual, foi físico Ele ressuscitou aquele corpo de carne E saiu de dentro da rocha Explica essa, Senhor Físico E depois disso ele faz outra coisa também A Bíblia diz que ele aparece no meio dos discípulos Com as portas fechadas Como que ele fez isso? Não foi um espírito, foi um corpo Entrou dentro do recinto com as portas fechadas. Explica essa física. Físico. Não é você que escreveu nos comentários aí que eu nunca abri um livro de física para ler. Eu já abri sim, meu querido. Eu já li física. Eu já estudei sim física. Agora a ciência me explica isso? Não explica. E se está escrito, eu creio. Porque é a palavra do meu Deus. É a palavra que... Segundo ela, nós sairemos um dia deste mundo de corrupção para um lugar incorruptível. Eu creio nela fielmente, 100%, literalmente. Então tudo que eu falo nesse, nos vídeos que eu faço... Está escrito na palavra de Deus. Se a, terra, se a palavra de Deus está me dando referências de que a terra é plana, ela é plana. Se a palavra de Deus está me dando referências, segundo o está escrito em Josué e muitos outros lugares, que a terra é imóvel, ela é imóvel, ela não se mexe. Ela é inabalável, firme nas suas bases, como está escrito na palavra de Deus. Então, esse é o recado que eu queria dizer. Eu vou continuar gravando meus vídeos. Pode xingar, pode escrever o que você quiser. Não tem problema, eu creio. 100% A escritura fiel, santa e verdadeira Do meu Criador Amém? Então é isso que eu queria dizer Deixe nos comentários o que você acha Deixe sua opinião Se você puder curtir também deixa um like aí Que ajuda bastante de graça e ajuda muito Então é isso Até o próximo vídeo Fica na paz Que o Criador de todas as coisas possa te abençoar rica e poderosamente. Amém? Até mais.